Ao vivo, ah, Felipe Lavinati falando com vocês aqui, em mais uma live do Arte Fora do Museu. Hoje eu tô com a minha, com a minha camisa do SUS, porque eu fui vacinado. Fazendo propaganda aqui, vacine-se por favor. Só acabar o quanto antes. Hoje o convidado é Lucas Bambosi, só tô esperando ele entrar aqui pra gente começar o nosso papo. Sejam bem-vindos e bem-vindas todos e todas. É, que estão aí nos esperando para essa conversa de hoje Lembrando que o Arte Fora do Museu, é, a gente faz essas lives aqui no Instagram Depois a gente sobe no YouTube, no Facebook, você pode rever também no Instagram A gente também sobe no podcast, que também é um, uma maneira boa de, de ouvir uma entrevista legal aí pois também a gente tem acostumado subir na nossa coluna no UOL, para quem não sabe, temos uma coluna no UOL, Arte Fora do Museu, a gente sempre, a gente sempre publica ali, dois, três posts por semana, mais ou menos, varia aí, depende da produtividade do mundo, né? na verdade, assuntos que, que nos atraiam a atenção. Estou é, esperando o Lucas entrar para a gente começar aqui, quem tiver dúvidas, me fale aqui. eu Estou aqui para sanar as suas dúvidas também. Ai, ai, ai. O que mais, gente? Esperando o Lucas aqui. Para quem não sabe, a Arte Fora do Museu é... Existe desde 2011, é, quando a gente lançou um site, um aplicativo, de lá para cá a gente fez muita coisa, estamos fazendo cada vez mais, nesse último ano, então, a gente fez coisas a valer. A pandemia deu uma acelerada na gente, na nossa produção, aí. temos falado, falado com muita gente, muitos artistas, já essa já é a 43 live que fazemos, Passaram por aqui nomes como Marcelo Dantas, com quem a gente falou na semana passada, Magrela, Zezão, Binho, professor Caldana, Walter Caldana, é, Instituto Atos Bulcão, é, o pessoal da 23 Sul, bastante gente, não vou lembrar todo mundo, mas eu convido todos aí para para verem no... Aqui no Instagram mesmo vocês conseguem ver no IGTV ali, mas no nosso site também tá organizadinho, no YouTube também tá tudo organizadinho, podcast também. Dá para rever todas aí, acho que é um bom... Bom compêndio. Salve todo mundo que tá entrando. Quem tiver dúvidas, mande aí para mim. E é isso, eu só tô esperando o Lucas entrar. E a gente começa o nosso bate-papo se ele tava um probleminha técnico ali, mas deixa eu só avisá-lo aqui que eu tô online. E aí a gente começa. Dúvidas? Fiquem à vontade, eu quero me perguntar aqui. Deixa eu aproveitar, eu vou dar a, a, as agendinhas, né? O... Tem uma galera entrando aí, deixa eu pegar aqui a agenda dos os próximos convidados já, que a gente já tem confirmados. Lucas Bambosi entrou, então não preciso mais ficar falando sozinho que nem um maluco. Bambosi, o nosso convidado de hoje é Lucas Bambosi... Entrando no ar, em 3, 2, 1, entrou. E aí, meu caro, tudo bem? Como vai? Tranquilo, meu? Um pouco frio, mas vendo os colegas sendo vacinados, vacinados, vacinadas, tá bonito. Ah, vim até, hoje eu vim, nem tirei ainda, não deu tempo, hoje eu vacinei. Ela tinha, a, a tatuagem tinha um buraquinho no meio não? É só o, o band-aid? Não, é o band-aid, É o band Eu tenho uma que é redonda, devia ter aproveitado também. Uma assim. Eu, eu fiquei surpreso que a mulher foi bem no, no meio, assim. Eu falei, cara, você viu pra alguma coisa essa tatuagem. Então um, não dá pra errar ali, isso. Assim. Foi, foi bom. Mas, pô, Seu Lucas, pra, pra, prazer te ver aqui via vídeo, que é, o, que é o que temos hoje. Mas já com. Você tá vacinado também, né? Sim, sim, eu tô. Tá, Desde a tá semana bom. passada, retrasada. Então, a gente, então daqui um a daqui, daqui um tempo dá para até pra tomar um café juntos aí, ó, no mesmo espaço físico. Mas, cara, pra, brigadão aí por ter participado aqui com a gente, a galera de Cabo Verde aí participando. É... Obrigado mesmo por ter aceito o convite, a gente queria bater eu um papo já. Você já é da nossa rede faz um tempo já também, né? Mas legal a gente trocar essa ideia agora por aqui, que é o que dá no momento, mas é, vai ser produtivo. Cara, antes de começar, eu só vou ler um, um pequeno resumo da, da, do seu longo currículo aqui, e aí a gente vai para o nosso bate-papo, mas o Lucas é um artista multimídia, pesquisador, produtor audiovisual e curador brasileiro, elabora vídeos, instalações, performances audiovisuais e projetos interativos... Já tendo exposto suas obras em mais de 40 países, foi o pioneiro na área de aproximação entre internet e arte no Brasil. O nosso convidado de hoje, Lucas Bambosi. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, obrigado, Felipe. Não falei nenhuma besteira, né? Tá tudo certo aí. Não, tudo mas o é um currículo protocolar, né? currículo é muito sempre uma coisa retórica, né? É, é. A biografia é uma coisa retórica. Cara, antes é. de começar, Vamos lá, já sei que você está vacinado, mas eu quero te perguntar como é que você tem passado aí esses últimos 18 meses, sei lá quanto tempo já que a gente está em quarentena, na pandemia, como é que tem sido para você mentalmente e artisticamente levar esse período aí, cara? Olha, é, aos trancos e barrancos, mas... mas é... Teve várias fases, né? teve a fase em que a gente achava que era uma, uma possibilidade de interiorização, de, é, de, estar, de se dedicar mais a as tarefas que a gente não conseguia estava sendo muito absorvido né, na vida aí. por exemplo leitura né é, leitura projetos elaboração de projetos ou eu lembro que eu voltei a uma prática muito que me que me que me é, me dava muito prazer, que é fazer trabalhos mais domésticos eu sou uma espécie de um defensor de, de um cinema de, de garagem um cinema de cozinha, um cinema de é, alternativo e então foi possível me dedicar de novo a isso. mas eu também estava é, já tinha começado a montagem, a finalização de um filme, um longa-metragem vai ser meu quarto longa-metragem e esse filme, chamado Lavra, é uma produção mineira, ele, ele, tudo que precisava era uma imersão para poder ficar dentro de, de casa montando, editando. Tem um montador em Belo Horizonte, mas em alguns momentos, em algumas partes, eu que montei, eu que editei. Então não foi, não foi uma tragédia nesse aspecto não, sabe? Essa possibilidade de, de adentramento, de fazer trabalhos mais domésticos e ao mesmo tempo é, menos obrigações sociais, né? Isso parecia ser uma perspectiva boa para um, três, cinco, seis meses. Aí vieram mortes vieram é, essa esse desgoverno que que se mostra cada dia a gente tem um vírus e tem um, uma uma política em curso um, um governo em curso que, que nos toma nos demanda nos, nos exige né é, então eu passei a me dedicar também a isso a dedicar a, a discutir encontrar com, com virtualmente com colegas para fazer projetos, ações, ações de, de suporte a outros grupos, a desfavorecidos e é, e também e também é, aulas, né e no final a gente via que tudo isso era muito exaustivo também, porque o tempo dedicado diante das telas, o tempo dedicado em atividades online, da aula online, acabava, acabou, acabou se mostrando ser algo de uma precariedade é, de vida, assim, do dia a dia, de ficar ali totalmente entorpecido e dedicado às telas e é, com exigências do mundo acadêmico, exigências do mundo de fora que chegam pela, pela internet que são sem fim. Né? É, capitalismo tardio e os fins do sono. Passamos a dormir pior e menos né, nesse período. Enfim, então, um resumo. <risos> é, mas acho que, acho que teve muito isso, né, eu lembro que no começo da pandemia todo mundo falou assim, nossa, vou fazer cursos, vou ler livros, cara, acabou que o tempo se mostrou até menor, até, né? porque você não desliga, né, no final das contas, é, você está, abriu-se a possibilidade para você estar tá 24 horas em função de alguma outra coisa que não seja você mesmo, assim. e, mas enfim. Mas, cara, mas você tá bem, né? Que bom tá vacinado, tá, tá ótimo. E, e é, como que mudou? É, se isso teve uma, uma alteração também no seu processo artístico, na verdade, né? Você falou umas coisas mais práticas, assim. Mas se isso te deu algum estalo também de repensar trabalhos seus, como que isso. Como que você vê isso? Pois é. é... Não, obrigado pela, por essas perguntas que ela permite fazer uma. uma... Uma refletir de fato, né? não vir com, com, com pensamentos meio prontos. Né? E essa, como eu estava falando, muito do que eu, do que eu me, me dediquei, ou talvez venha ter, o meu adentramento no mundo da arte vem através da comunicação, vem através do vídeo, de um formato audiovisual meio mais alternativo e estranho. E eu a, a, me dediquei muito a isso nos anos 90. É, e os anos 90, começo dos anos 90, era um momento muito propício para se fazer um tipo de audiovisual mais intimista. Né? É, as tecnologias estavam se barateando em termos, né? mas se, as câmeras se miniaturizando. É, passava a ser possível, pelo menos no final dos anos 90, a gente... A gente é, fazer um trabalho sem depender de produtoras, sem depender de grandes estruturas, fazer um trabalho mais doméstico. assim, mais E, e essa, esta é, é, o começo da pandemia me fez repensar isso. Eu, eu escrevi artigos sobre isso, fiz novos trabalhos sobre isso. É, eu lembro de um convite do Passos das Artes para falar sobre janelas, por exemplo, na né? janela, a ideia de janela, porque parecia que a gente estava numa situação vendo a vida sempre de dentro para fora, o, o fora era um paradigma, o fora que sempre foi, acho que a gente vai chegar nesse assunto ainda, né, a uhum. arte urbana, a rua, o, o, a urgência da rua, ela se em suspenso, né, é... E eu acabei me, me, não só fazendo trabalhos ligados a essa ideia da janela, mas também comecei a, a, a, a, a trabalhar mais com projeção. Com projeção. Na, na, eu estava eu morando na época, no começo da pandemia, num apartamento que eu já morava há 10 anos, um apartamento térreo, é, que tinha acesso a algumas fachadas mais longe, é, é, árvores. Então eu comecei a projetar vídeos e, e, e algumas dessas questões que que chegam através do Twitter das redes sociais da, do, do Instagram a dialogar com isso né? a colocar coisas para fora a fazer manifestos a, a pensar isso através de projeções na, nas janelas na através das janelas né? através das janelas e, mas no meio do caminho eu acabei é, entrando num processo de mudança, eu fui, reformei um apartamento é, e esse apartamento é aqui no Minhocão, que é sair do primeiro andar para o décimo primeiro andar. E essa, isso mudou bastante a perspectiva de, de se relacionar com, com a paisagem urbana. Né? Antes estava no, no nível da rua, mas uma rua calma, sossegada, com poucos carros, né? é, em perdizes, coisa rara, em perdizes. Né? E vim para Barra Funda num ambiente nervoso, assim, intenso, de movimento, mas lá embaixo, a gente se vê mais distante. Mas com isso foi possível também alargar essa perspectiva de trabalhar com com a expressão através da janela, com projeções e então, tal. Né? Isso isso vem, vem sendo uma constante. Eu não no, no início eu estava bastante ligado ao grupo um grupo chamado Projetemos, né, e onde se discutia uma pauta diária sobre o que projetar, que questões, que urgências, né se é, deveriam ser colocadas nas projeções, isso é uma rede no Brasil inteiro, e depois acabei me, me, me desligando do, do grupo e, e me associando a, outras, a, a outros grupos, né? a outras ideias, a outras iniciativas, e essas outras iniciativas vêm fazendo ecoar essas questões também. Mais ou menos da mesma forma, porque a gente tem urgência todo dia, não é isso? Hoje, hoje é o um dia da PL 490, não. Né? Foi para o Senado, foi aprovada na Câmara e foi para o Senado, e não de uma, uma PL que, que não devia, não deveria sequer estar sendo votada. Um retrocesso absurdo, do marco temporal, de, de, é, de tomar direitos. É, das populações indígenas, ancestrais, originárias do Brasil de uma forma medonha, medonha. Né? A PL 490 não deveria estar tá existindo, está sendo votada. E está lá, passou no Congresso. Então hoje, hoje é essa urgência, amanhã a gente vai ter outra, depois outra, a gente passou a ser uma espécie de, de, de, é, de co-governo, né? de ter que zelar, para que não, não, não nos massacrem no dia a dia Estou falando nós, mas algo que se estende é perdidos eu contava 5, 10 moradores de rua Aqui debaixo tem 200, 300 né? pessoas morando nesse frio na rua né? É uma situação é, trágica trágica não é dramática é trágica né e então é, fazer arte passou a ter que lidar com essas questões também ter que lidar com com, com as urgências com as a, a, o, o potencial transformador em termos de sensibilidade né da arte ele se encontra com o potencial transformador da consciência do outro do do do desse público da arte essa necessidade de de, de é, né? falar em resistência parece ser banal, né? mas de, de insistência na, em determinadas coisas. A gente tava repetindo coisas que a gente achava que não iria precisar repetir mais. Assim, questões ligadas às terras, demarcação das terras indígenas. A essa altura a gente ter que falar sobre isso né? é, é, é bem absurdo. É, não, parece muito bomba de fumaça, várias coisas, né? Que é para distrair de outras coisas que acontecem ao mesmo tempo, assim. Sim. e um dia tem um. É, o... Mas eu queria te perguntar, cara, é, fazendo já essa conexão, né? Acho que o seu trabalho tá muito ligado com a tecnologia e... É, enfim, num, num, em um mundo onde, na teoria, né? Nós, nós temos que estar em, em quarentena, tal, dentro de casa... É, acaba, acaba que a tecnologia é, ela acaba amplificando muito mais um trabalho do que uma instalação sua em uma praça, por exemplo, que talvez só as pessoas que passassem por aquela praça teriam acesso é, você falou do projetemos, a gente falou com eles aqui faz um, sei lá, umas três, quatro semanas e, e a gente é, falou bastante disso, né, do como que essas projeções em si já tem um alcance muito grande pelas pessoas que passam e veem a projeção num, num, numa empena mas também tem o poder das redes, né? Como é? Eu queria que você comentasse um pouco como que você vem trabalhando isso é, e como que você vê as redes também, né? Porque as redes têm esse, tem um lado bom aí que eu estou dando, mas tem um ele, ele traz também um lado negativo muito grande. Né? É uma boa questão. Eu, eu é, bom, eu coordenei durante muitos anos um festival chamado é, Arte.Move. E o Arte.9, existiu de 2006 a 2012, mais ou menos. E o Arte.9, ele, ele era uma. É, ele, no início, era uma, uma espécie de, de discussão, ou de ver as possibilidades dessa multiplicação de telas. Né? Se há uma dificuldade em encontrar telas para o audiovisual, na medida em que passaram a existir 100 milhões de telas. 200 milhões de telas é, circulando e, com um detalhe, em rede. Né, isso era uma, uma, uma possibilidade de, de expressão, de, de extensão né, de, uma, de uma expressão artística, de uma expressão audiovisual. Mas é, também a gente foi entendendo do ArtMob a possibilidade de trabalhar o espaço público, a rua, com tecnologias de geolocalização, com intervenção urbana, não só baseada em projeção, mas baseada em, em ações sonoras, né? em ações que jogos que eram para ser jogados através de dispositivos, né? é, bicicletas que passavam a ser equipadas com, com alguma tecnologia para é, de, de comunicação Simples som, né? Fez... Só um detalhe: o festival acontecia em várias capitais, né? Então, por exemplo, em Belém, que é uma cidade muito plana e que tem lá já uma tradição de, de, de anunciantes em bicicletas, né? A gente fez um concurso de otimização de bicicletas para utilizar tecnologias de bateria mais leve mais mais eficientes. É, menos danosas ao meio ambiente, para poder é, fazer intervenções de todo tipo. Então fazer, por exemplo, um, um pequeno baile numa praça, fazer pequeno, projeções em árvore, uma projeção numa pequena numa fachada. É, então, isso viabilizava muita coisa, é, muitos projetos desse tipo né, de, de intervenção que tem uma no aspecto tecnológico, mas não é a tecnologia que está em discussão. A tecnologia ela é um fator ali. A gente fazia, por exemplo, oficina para ensinar as pessoas a fazerem um projetor com uma caixa de sapato e, uma, e um celular, é, para que isso se multiplicasse, para que isso se multiplicasse em comunidades. Né? É, a gente fazia, é, é, comissionava projetos de de leitura de, do som na cidade, de, do, do ruído é, produzido na, na cidade a partir de, não só do som, mas o ruído é, em termos de campos eletromagnéticos, em termos de, de, de poluição eletrostática, de produção é, poluição de, de, de campos reticianos, é, desse espaço reticiano que se forma com, com sinais né, que são... É, que se a gente ficar exposto durante muito tempo a gente sabe, hoje já sabe que a gente que são danosos. mas enfim, e daí surgiu por exemplo o Labmóvel o Labmóvel foi um projeto que funcionou de 12, 2012 até 2016 é, meio associado ao Artmóvel que era de um lab uma van, uma combi em que a gente é, parava em determinadas praças, lugares em, em, em bairros onde não haviam é, ofertas de nenhum tipo de, de equipamento cultural, de produção cultural e artística, e proporcionávamos workshops desse tipo, oficinas e tal. Então, esse tipo de produção não foi mais possível agora, na pandemia, né? É, e que era uma, uma, uma ação, ações de, de estar na rua é, usando tecnologia. É, e por isso que talvez tenha, tenha ganhado muita, muita, é, muita importância a projeção a partir da, das, das janelas, que o projetor está dentro de um espaço privado, de um espaço protegido é, atuando num espaço público ou semi-público, porque muitas vezes é uma fachada ali que é, que é privada também. Mas há essa a projeção em si, essa negociação entre o público e o privado é, algo que sai do espaço privado e vai de encontro ao público. Mas deixa eu tentar chegar lá nessa ideia de outras possibilidades que vinham surgindo né? e, que não, e que talvez possam é, é, seja seja é, é, ainda coerente e pertinente falar delas porque o uso da, da tecnologia no, no espaço público ele vem através da comunicação né e o meu minha formação o meu percurso vem nessa confluência entre entre sistemas de comunicação e sistemas de né, de arte o sistema o sistema da arte incorporando Premissas da comunicação, ou usando a comunicação não só para fins funcionais, mas para alguma expressão é, da ordem simbólica, da ordem do sensível, alguma expressão que possa tocar alguém. Né? E, e, mesmo mesmo então, político, né? Acho que, acho que, mesmo político, né? Pegando aí o gancho que você tinha falado lá no começo, acho que é uma forma de tocar as pessoas também. Sim, sim, tá. mas o, o fato é que o, o espaço público ele ficou contingenciado, ele ficou preso dentro da, da, da, de, um, de um pacto necessário de não estarmos no espaço público aglomerando ou fazendo festa no momento em que que não, que, que não é isso que precisa ser feito. Né? É, eu até poderíamos discutir o quanto é, é, poderia se usar melhor o espaço público, porque arejado, que é, mais, é, é menos, menos propício... Né? Mais seguro. Então, ao invés de deixar num restaurante 20 Exato. pessoas, que se abrisse para o espaço público. Mas aí entra uma questão também de, de como administrar isso, de política de, de, de, né, associada a restaurantes, a parques e tal. Né? Mas o, o, a gente deu continuidade, por exemplo, a um, festi um a outro festival que está muito próximo do, do, desses outro, dessas outras iniciativas que eu falei, que é o AVX Lab. O AVXLab, Lab ele é um... É, é um projeto de cinema expandido, um projeto de discussão desses outros cinemas possíveis. É, e no início do, né, da, quando a gente fez a proposta, ele foi contemplado pela Audi Blank, pelo Proac. A ideia seria da gente fazer é, o, a utilização desse espaço público dessa forma híbrida, de, de levar, de produzir, por exemplo, aqui no Minhocão uma, algum acontecimento físico lá embaixo. Né? É, através de uma bicicleta com som, associada a uma projeção e associada a uma performance, associada a algum acontecimento cênico, por exemplo, ali. Né? Ah, e tudo isso atravessado por câmeras que poderiam estar transmitindo esse espaço para a internet, transmitindo esse espaço para esse acontecimento híbrido, né? para canais como esse para esses lives ou para o YouTube, para o né, é, é, Twitch. Né? É, mas essa, esse uso é, híbrido, né? Ele acabou sendo muito, muito complicado de ser feito, né? Então a VXLab aconteceu dois meses atrás, né, Muito em torno da teletransmissão, muito em torno dessa, né, Do, de, da tentativa de reinvenção. Do, é, desses acontecimentos mais performáticos no na, através das telas, das telas que continuam no lugar privado. Né? Eu insisto nessa ideia, até porque arte fora do museu, né, o projeto de vocês, que eu sou, que eu admiro muito, né, eu lembro, lembro desde os, da, do início dele, quando a André Deac comentou, e, e, e ele, eu lembro de um... De um, de um um evento, um seminário, ele mostrando o site, mostrando a, a situação. Eu acho, inclusive, que foi dentro do ArtMove, numa versão do ArtMove. Eu acho que foi no da USP, não foi? Na USP? No, é, no Passo das Artes? Isso, é. No Passo das Artes, exatamente. Uma versão é. do ArtMove dentro do Passo das Artes. É. E o... o é, essa ideia de, de uso do espaço é, público, do espaço urbano, ela foi sugada por um conceito de espaço público, que é a internet. A internet, custou-se entender o quanto a internet é um espaço público, o quanto ela é uma ágora, o quanto ela é uma praça, o quanto ela é esse espaço onde se tromba mesmo o outro, aquele que é uma espécie de, de sua... É, é, ela produz multidão, ela produz a, essa, esse encontro, mas ela produz também a dissonância, se encontra o outro que tem uma opinião divergente da sua. Né? É, isso a gente não conseguiu fazer do, dentro do AVXLab Lab, exatamente por, por essa contingência, esse espaço público represado, em que não era conveniente utilizá-lo não é que não fosse possível tecnicamente ou de uma forma segura, mas ele não foi possível ser, ser, ser utilizado para se produzir esse hibridismo essa, né? essa, essa, essa situação e a gente acabou focando muito e vem, estamos focando, faz, continuamos fazendo ações via VxLab ou via outros grupos que eu participo o aparelhamento a Reocupa e né? que a gente tenta é, fazer acontecer através das redes. Lucas, deixa eu te perguntar, já pegando esse gancho do, da arte fora do museu, né? pegando o nosso gancho, na verdade, é, a ideia nossa, aqui é trocar uma ideia, a arte em geral, da sua produção. Inclusive, quem estiver vendo, aí quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, aí, o Lucas responderá na medida do, do possível. É, não, mas eu queria te perguntar, cara, é que é isso, o... o Falando em híbrido, né? O seu trabalho me parece também que ele ele ele ele ele passa por várias mídias, né? Eu acho que ele está na internet, ele está no espaço físico, ele está no espaço físico fora do museu e dentro do museu também. Eu queria que você comentasse um pouco qual é, para você como é que como é que você vê essa relação de um, de um trabalho seu dentro de uma galeria, dentro de uma exposição. E um trabalho seu em um, enfim, uma instalação na rua com contato com o público. Se você já pensa nisso antes, quem vai ser o público público, né, entre aspas, final dessa obra, ou são adequações realmente que ele serviria, um, um trabalho seu que exposto dentro de uma dentro de quatro paredes funcionaria também fora. Oh. Bom, eu, eu, eu vou pegar como gancho algo que, não acho que não post que você colocou, eu repliquei hoje, lá de fora do museu, é, eu repliquei uma frase, uma paráfrase dessa frase do, um grupo, do grupo 3x3, né, que era o Rudi Nilson Júnior, Rafael França e o Mário Ramiro. É, só segue em vivo o Mário Ramiro, grande amigo. Mas é, eles fizeram uma ação que é muito conhecida, vou falar mais para o público que está aqui com a gente, que é que eles demarcaram nas galerias, né, nos anos 70, nas galerias que existiam em São Paulo, um X e uma frase: o que está dentro fica, o que está fora se expande. Né? E eu coloquei hoje no post um pouco isso: arte fora do museu, estamos fora do museu e também fora da galeria. A minha atuação, já há três anos, ela segue prioritariamente fora das galerias e dos espaços, dos espaços institucionais, né? É, eu hoje é, faço parte de um coletivo que gerencia uma galeria, a galeria Reocupa, que está dentro da ocupação 9 de julho né? É, somos muitos ali gerenciando, discutindo as possibilidades de uma galeria inclusiva, de uma galeria bastante expandida, mas que também trabalha dentro do das premissas de uma de uma galeria de, de Dialogando, tensionando o mercado da arte. Né? Mas, o, o a minha quando eu comentei essa, essa ideia do que está fora se expande, isso passou a ser uma convicção mesmo. Né? Dentro do grupo 3 Nós 3, tinha o Rafael França, que era, vamos dizer, o um, um vídeo artista dentre os três integrantes ali, e ele tinha esse pensamento muito muito claro de que o artista devia ocupar os espaços públicos. E ele tinha o pensamento de que o artista de, deveria estar na televisão também. De que a televisão deveria ser é, tomada ou ser é, uma, é, vista como uma estratégia para se inserir a arte, para se discutir, para se debater, para se pensar a arte dentro da televisão. Como veículo de massa, como um ambiente que tem essa, essa, esse potencial de, de, de reunir público. Né? Não era dialógica a televisão, hoje já é mais, hoje já é participativa, graças à internet, web 2.0 e tudo mais, mas o, o, os meus projetos, vêm, é, sempre quando eu tenho uma ideia, eu venho pensando em como ela pode acontecer num ambiente físico e um braço nesse ambiente nesse ambiente virtual nesse ambiente é, é, eletrônico digital é, mas pensando que muitas vezes o, o que tem é, é que não há a internet como como divulgação mas pensar em adaptação mesmo né como você mesmo sugeriu assim eu vim, vim é, passei a trabalhar no final dos anos 90 com esse conceito de net art, né? que era pensar a internet, ela pode pode se pensar algo com essas ferramentas que existem aqui. Pode se pensar algo com o que é possível fazer dentro das limitações dela. Né? E muitos de nós passamos a a, a a encarar isso dessa forma. Então, quando a gente faz hoje, por exemplo, um, um dos trabalhos que estava tá lá, lá na Reocupa, a galeria Reocupa, quando quando fechou, né? fechou por conta da pandemia, em março de 2000. Eu tinha uma projeção lá de moradores da ocupação, uma projeção numa porta fechada por tijolos. Uma projeção de pequena escala, ou seja, o tamanho da porta, 80 centímetros por, por 2,10. Né? É... E essa projeção, ela tinha uma simbologia ali, por estar sendo é, serem moradores da ocupação, dando boas-vindas ao público, né? convidando o público a se adentrar nessa, nessa parede fechada. Como se assim, a parede está fechada, mas mesmo assim, eu, eu te convido, mesmo assim, há uma possibilidade de adentramento aqui. Né? É, eu... É, quando surgiu um projeto aqui que a gente fez dentro daqui do, desse, desse, desse prédio onde eu moro, vou falar disso daqui a pouco, Coletivo Barra Funda, né? É, surgiu, a gente começou a discutir. Eu ia. A... Eu ia eu, desculpa te interromper, mas eu ia até te comentar isso aí. Você estava tá, você em perdizes vizinho do André e eu moro, eu moro na Barra Funda, né? Agora você está vizinho meu aqui. Então... <risos> é, mas continua a, a 800 metros de onde eu morava, né? Então, continua você uma tá, é, é no começo do minhocão ali, então, é isso? Isso, bem no começo. É, depende começo. do ponto de vista. É. Depende do ponto de vista. Mas o, o, o, o que... É, então, quando a gente foi discutir esses projetos, né, foi, eu falei, bom, vou projetar, porque os, as projeções em fachadas tendem a ser verticalizadas, como o nosso encontro aqui, né? Eu não acredito que isso seja uma, uma tendência definitiva no, no audiovisual. É, eu acho que a gente está tá mais apto a, a, se, a se envolver com projeções né, horizontais. É, eu, eu, eu, já tive, eu já tive essa conversa com o André, até a gente tentando prever o futuro da, da, do audiovisual, mas eu acho muito difícil. Porque temos dois olhos assim, né, cara? Acho que é exato. Isso. Exato. É, é. Você, perde muito, você perde muito do campo de visão se você trabalhar só nessa, nesse lado. Aí, e então, mas eu, eu, eu fui buscar projetos, gravações, registros que eu tinha verticais, e esse era um que se encaixou perfeitamente. Então ele sai de uma, uma escala de 2,10 metros e dez de altura e vai aqui para frente para uma escala de. 60 metros de altura, né? ou até mais. Né? Então, é, é, e o que antes era uma, um indivíduo, uma pessoa, é, ali dentro de uma ocupação, ela começa a ecoar no espaço público ali de outra forma. É, são trabalhos que muitas vezes ganham uma... uma eles se ressignificam né? dentro da, da, da escala, a partir da escala, ou a partir da, da especificidade do ambiente. Eu acho que é isso que se trata. Eu nunca me interessei muito pela ideia do videomapping, mas me interessei mais pela ideia da da especificidade é, desse encontro. Que parede é essa? Onde ela está localizada? O que é o histórico? O que é o, tem no entorno dela? E o que que vai acontecer quando essa imagem dessa natureza, tem esse conteúdo entre aspas, vai se encontrar com essa fachada? Como esse ambiente reverbera a partir disso, né? Esse é um interesse é um interesse muito grande ali dentro dessas adaptações de né, ou de pensar a especificidade e pensar uma imagem que seja para essa para esse esse objeto esse esse seja uma fachada ou seja uma uma um monumento né, uma algo assim e o, o o que o que foi o que foi muito pertinente foi que que quando a gente reuniu falar aqui do coletivo Barra Funda né o coletivo Barra Funda é, nesse prédio onde eu moro existem alguns colegas amigos de longa data colegas artistas que que se que por acaso estão no mesmo prédio né é, posso é, estar Gabriela Gabriela Grebe Aasta a a Virginia de Medeiros, a Paula Garcia, o Cláudio Bueno, a Santa Rosa, o André Comatso. Né? É, a gente se reuniu, né, alguns de nós, e, e fizemos uma série de projeções aqui em volta. Né? É, pensando em trabalhos nossos que teriam uma conexão com esse ambiente. Pensando nessa especificidade, né, pensando nessa, nessa lógica de... De, de, um, de um diálogo entre a, essa, esse constituinte da imagem e, e o ambiente do entorno. O, isso foi muito a ver, tem, o mote de um, de um festival que eu coordenei também, estou falando de alguns festivais, que foi o Visualismo. Visualismo aconteceu em 2015, eu fui o curador convidado para esse festival, é, no Rio de Janeiro, ele aconteceu, ele aconteceu na, na Central do Brasil, é, aconteceu em, em, na, no, na Madureira, aconteceu mas prioritariamente na Praça Mauá. Praça Mauá tava, tava, já funcionava o Museu Mar e abria ainda o Museu do Amanhã, e a Praça Mauá estava passando por um processo tipicamente de gentrificação. e Então, ao invés de se debater isso dentro das dicotomias comuns, como é bom ou ruim, isso que está acontecendo é bom ou ruim, ou, ou se é contra ou a favor, é, através desse projeto foi possível convidar 21 artistas para que cada um produzisse um trabalho e o trabalho fosse um comentário sobre o bom ou ruim, ou um trabalho sobre a relativização, os outros elementos, os outros fatores que, que estão latentes num ambiente como a Praça Mauá. Né, que era um ambiente extremamente popular e passou a ver, as boates foram fechando, os botecos foram fechando né, e passou a, a passar por esse processo de, de gentrificação. Então, muitos artistas ali, como, como a Marilá Dardô, a Regina Silveira, o, a Roberta Carvalho, o Lírio Ferreira, o Vic Muniz, é, a Virginia de Medeiros, né, o Espeto, o Embolex, foram convidados para dialogar, projetar ideias em torno da Praça Mauá. Eu acho que isso é muito essencial assim hoje, é de pensar essa pluralidade de visões e compartilhar essas visões. Né? Então, aconteça numa fachada ou numa transmissão no YouTube, Twitch ou Instagram, eu acho que a gente tem que expandir esse pensamento, é, deixar de, de pensar só na dicotomia, pensar na dialética, pensar nessa fricção, né, no, numa, numa, temos uma ideia, temos uma contra-ideia e temos uma outra possibilidade, né, a tese, a antítese e a síntese. É, é uma, um avanço do, do, do pensamento ali para que a gente saia desses... Buracos de botônico. Ô Lucas, a gente grava normalmente uma hora aqui, a gente tem mais uns 20 minutinhos, eu quero aproveitar. Você tinha falado um pouco antes comigo, você tinha algumas imagens para mostrar, você quer aproveitar e fazer aí uma apresentação visual? Desculpa quem está ouvindo o podcast nesse momento, a gente vai tentar fazer o máximo possível para descrever aqui, mas eu não queria perder é essa sim. oportunidade. É uma dificuldade mostrar alguma coisa, eu vou ter que apontar não, tela... Não, se tiver, se tiver dificuldade aí, relaxa. É só que você tinha falado, eu falei, ah, vai que você está com ah, essa vontade aí de mostrar, a gente aproveita. Bom, eu acho... Que é... Eu é, é, estava falando das dificuldades de se trabalhar com... E voltando a uma questão sua, que eu acho que talvez não tenha sido é, tão bem respondida, que é a... a é, essa o, o potencial o alcance de um trabalho que utiliza tecnologia em relação a um trabalho que é, que é uma instalação uma intervenção uma, um projeto que fica que fica ali instalado né fisicamente na cidade eu acho que por mais que haja talvez uma um acontecimento potencializado pela tecnologia pela transmissão né, pelas redes né, ele tem um impacto de, ele tem uma curta duração, né? A gente faz um post, ele dura três dias, quatro dias, né? por mais que ele às vezes alcance um grande público, né? O festival AVXLAP que a gente fez, ele ele acontece naquele momento, tem uma transmissão que tem as características do ao vivo, né? E mais depois ele ele ele arrefece, né? E ele fica ali contando alguns alguns novos views. E muito raramente ele explode ali. Assim, né? é, então ele tem esse problema, diferente de um trabalho que está instalado num espaço físico e que, e que vai durar anos ou décadas e ele vai ser visto ali. Deixa eu só te... De... Oi? Não, não, eu ia te interromper para pegar um gancho aqui, antes que eu me esqueça também, mas acho que tem a ver com o que você está falando. Até uma, algumas lives atrás a gente estava falando, não lembro nem com quem que era, cara, mas era... Do, do potencial da, do consumo da arte né? você falou isso agora, me deu um, me deu um estalo nisso daí, né? porque assim, uma instalação em uma praça, talvez ele impacte menos pessoas, mas talvez o impacto que ele tenha seja muito maior nessas pessoas do que um produto que é consumido, é isso, a gente está numa tela aqui né? alguém que está consumindo isso daqui daqui a pouco, daqui a 10 minutos, está consumindo outra tela, então é, uma, é um fluxo muito grande de informação numa telinha que acaba se sendo só mais um e, e, e às vezes o impacto que você tem numa obra na rua por isso que a gente até, acho que até um, isso está muito no cerne do Arte Fora do Museu que é o, o como que a arte urbana transforma a cidade e, e quando eu falo arte urbana eu tô falando desde uma uma escultura uma arquitetura até uma instalação que dura um dia então acho que é, eu queria que você falasse um pouquinho por aí assim, porque eu acho que é, é, é nessa linha, eu acho que é o, o grande potencial de transformação. Não que não tenha também essa saída digital, acho que ela alcança mais pessoas. Mas acho que é, é essa, essa interferência urbana, sabe? Acho que ele tem um, um, um potencial transformador muito mais profundo. Pode não ser maior, mas acho que ele é mais profundo. Sim, e, e se a gente fizer uma correlação aí, é, o Arte Fora do Museu tem trabalhos que, que estão ali, vamos ver, mostra, como mostra em caráter permanente. Né? Então, ao longo de todo o tempo de vida do Arte Fora do Museu, aqueles trabalhos estão sendo revistos. Então, é o um equivalente dele estar instalado ali naquela praça e que, em algum momento, vai impactar. Eu ia mostrar aqui, por exemplo, um, um trabalho que... É... Isso foi estar, ficou instalado durante quase quatro meses na Praça Vitor Tivita. É, é, é o. Fosse... Curto Circuito, é esse é o nome, né? Exato, é. é como se fosse um. um... Ah, que bom que você está conhecendo, hein? Ah, <risos> é. Fiz a lição de casa, cara. É. <risos> ele ele é, é como se fosse uma, um video wall dos anos 80, no, né? Em que ficou abandonado ali. E como se ele tivesse, de vez em quando, algumas TVs passam a funcionar é, automaticamente. É, ou, como se elas estivessem é, dando um, um último suspiro, ou estivessem em curto circuito. Né? É só, mas é, é, um, eu... é um ruído branco mesmo, né? não está passando nada. Não, ela tem padrões, ela forma padrões, às vezes, e um padrão rítmico, e às vezes um padrão, porque ele é um ruído branco manipulado, ela é um vídeo. São vídeos é. mesmo, né? ah, é, com, é, com muitos players, players de vídeo, programados para uma programação temporal, não é uma programação muito high-tech, não. né? Em que, de tempos em tempos, uma vai piscar e vai produzir uma imagem reconhecível, como se ela tivesse dando um último sinal ali, um piscar ali, assim. Hum. O que eu queria dizer é que eu adoraria que uma, um trabalho desse pudesse ficar em caráter permanente durante dois anos numa praça. É muito difícil manter uma, uma instalação como essa, que é uma televisão, tomando chuva. Mas foi possível com algumas técnicas de proteção para que não entrasse água dentro, é, o, os players ficavam é, distantes e fora da chuva. Né? Mas era, era, era interessante pensar essa possibilidade assim, de, de, que eles, de que elas pudessem estar... É uma instalação em caráter permanente, de, tipicamente ligada à comunicação, mas que é, é, podem ser, ser vistas durante um tempo maior. Né? É, como, por exemplo, essa aqui que foi pensada pro, Eu ter uma série de projetos que se chama Multidão. Né? Esse ficou no Sesc Pinheiros, Durante quatro meses também. Não é, estou conseguindo ver direito, é uma projeção? É, é uma projeção de uma multidão na fachada do Sesc Pinheiros. Legal. Tá? E essa fachada do Sesc Pinheiros ela permite uma, uma coisa dessa. Então, é, eu tenho alguns trabalhos que estão em coleções permanentes, como por exemplo o Centro Jorge Pompidou. E é incrível, porque tem pessoas que foram há 20 anos atrás, viram o trabalho e voltaram lá e o trabalho está lá. né? Então esse é o papel de um museu, assim, é um papel interessante, e que seria interessante pensar a extensão disso de um museu para o espaço público, que eu acho que é um pouco o que vocês fazem. Sim. E que, por exemplo, a gente aqui no coletivo PF, se a gente conseguisse dar continuidade a, a intervenções aqui no entorno na Barra Funda, a gente teria, durante um bom tempo, é, de tempos em tempos, um, um, algum tipo de, de, de projeto em andamento, é, que discutisse o espaço público. Né? Eu vou mostrar alguns livros que falam de projetos assim. Isso aqui é, um, é muito sensacional. Ele é disponível para download gratuitamente da Bridget Campbell, é, Arte para uma Cidade Sensível. É uma compilação de, de intervenções artísticas, algumas midiáticas, e algumas, mas a maioria com estruturas físicas. Né? É, o midiático é sempre mais difícil de manter, é sempre mais difícil de, de, se, de se repetir, de fazer com que ele dure no tempo. Né? É, é, eu faço parte também de um grupo que faz essas fumaças, as fumaças antifascistas. E as fumaças antifascistas é, elas lidam com o caráter de efêmero, delas de acontecerem é, durante poucos segundos no espaço físico, mas é a, a produção de vídeos que faz com que ela é, aconteça simbolicamente né, através da rede. Mas é isso, ela, ela usa na rede só como divulgação, ou como potencialização do ato ali, o que vai em seu o ato, aquele acontecimento ali que, né, que tem aquela potência de, de uma... Esse grupo chama-se fumaça antifascista, e alguns alguns projetos do grupo do aparelhamento como que é, vem, vem estando nessa linha a gente fazer a gente trabalhar o ato mas trabalhar também a documentação como uma forma de, de continuidade alguns dos projetos que a Brígida cita aqui são nessa linha de que utilizam a, a, os meios de comunicação para essa dessa forma que é uma publicação da, coordenada pela Sori Rolik com uma série de coletivos né, que estavam muito atuantes no começo dos anos 2000 para a e a Cristine Melo escreveu um texto aqui sobre a minha, a, a, os, os meus trabalhos e, e falando dessa dificuldade aqui tem o 3 três 3 também tem o grupo o GAC, Grupo de Artica Guerreiro da Argentina tá? Mas o, o, o, o texto da Cristine Mello sobre o, o, esses meus trabalhos, eles tem uma característica curiosa porque é, fala dessa ideia de Wired City, né? de, uma cidade, é, de uma cidade conectada por fios, né? que é um termo do fluxo. E hoje a cidade sem fio, ela permitiria muito mais do que é feito, talvez. Acho que a gente tem que pensar em trabalhos que são mais dentro daquela lógica híbrida, dentro dessa lógica que tem acontecimentos físicos e acontecimentos online, e sincronizar isso de uma forma mais potente. Né? Eu estou muito interessado nisso agora, e essa pandemia, de alguma forma, acendeu essa necessidade. É legal você pegando um gancho de uma coisa que você falou ali atrás ali, mas acho que a, o arte fora do museu a gente já ele é, ele, é, ele também é multitarefas assim né, a gente já viu ele algumas vezes tá, tá até defende que seja que é como se fosse realmente um acervo de museu só que é ao céu aberto né, só que eu acho que a grande diferença é que a gente não tem não somos donos nem proprietários nem, nem cuidadores dessas obras né, o máximo que a gente consegue fazer é digitalizar, né, que é colocar no mundo digital e apresentar para as pessoas. A gente gostaria muito de, de um processo de cuidadoria, realmente, assim, que as obras fossem mais bem cuidadas, acho que... E, e isso também é uma função que o museu traz, né, e estando no espaço público, é claro que é muito mais complicado. Então tem os poderes públicos que têm que lidar com isso, mas enfim, é um papo... É, pra, é, aí é, é falando só do arte fora do museu. Legal que você falou esse negócio do... Uh, agora da, do mundo conectado cara, que uh, na semana passada a gente tava falando aqui justamente sobre isso, né sobre o futuro da arte né, e, e aí a gente levantou um ponto que é isso não estamos muito distante de uma arte criada por uma máquina é uma arte totalmente criada por uma máquina e capaz de talvez causar emoções na gente como uma obra, as obras de arte como conhecemos até hoje que é a obra feita pelo ser humano. Né? E a gente estava discutindo isso daí, e a gente falou, falou cara, não tem como, a máquina está presente, a gente não consegue eliminá-la. Claro que ainda tem as artes tradicionais, que, que seguem e tal, mas a tecnologia está muito intrínseca no, no, no mundo da arte atual, né? conectada, como você falou, via rede, né? ou é, sem, sem fio. É, e aí, gente, eu lembro que na conversa da semana passada, é, a gente tirou uma frase que era assim né que o futuro o futuro tem que ser humano para para ele para que a gente para que seja viável porque se for só a máquina cara é, é, perde se muita coisa né perde uma alma perde a aura né falando um pouco lá escola de Frankfurt, lá atrás assim mas eu queria que você comentasse um pouco o, o, o, que como é o futuro da arte para você porque claro que existe uma resposta para isso né mas esse mundo, nesse mundo conectado é, pós-pandêmico como que você enxerga esse esse futuro nossa Felipe, eu detesto fazer essas futurologias porque é, elas são uma, uma quase que uma tentativa de, de, de aposta em algo e eu eu acho que o que você tem uma resposta aí que eu que é a que mais interessa né é, o futuro, o futuro ele tem que ser humano, ele tem que privilegiar essa, essa, essa sensibilidade que, que talvez a máquina possa, possa reproduzir, mas ela vai mimetizar isso é, de uma forma é, que talvez não tenha as nuances, ou as, as imperfeições, ou as arestas, as fissuras, né? os cracks, as, a, os, os pequenos defeitos, as instabilidades né, que fazem o humano ser humano. Né? É, e o, eu acho que a gente tem que, que ponderar o momento de usar a tecnologia e o momento de usar a, uma, uma tecnologia que é, que, é da, da, que é de uma comunicação básica, essencial, né? porque só a a tecnologia, portanto, pela tecnologia ela não vai, não vai me salvar. Eu parei aqui no minha, na, nas, nos meus slides, aqui numa, numa imagem aqui curiosa, porque um dos trabalhos mais interessantes feitos na pandemia foi exatamente isso: ir para a garagem e fazer uma faixa, tá? e fazer a tecnologia da pintura de faixa, rudimentar, ancestral mas porque era a faixa que iria comunicar com o maior número de pessoas. Então, já que você falou em, em teoria da comunicação, escola de, de Frankfurt, eu acho que essa, esse é o desafio, né? de pensar o, o, o, é, a linguagem dos meios em função da necessidade de uso um, de um meio ou de outro meio, ou da... da pertinência da expertise de cruzamento entre meios, né? de fazer com que um meio reverbere no outro, ou fazer com que, que esse bridismo, que a gente que trabalha com, com vídeo, arte eletrônico, digital, a gente está, isso é essência da nossa, do nosso dia a dia, né? é, fazer com que esse bridismo, de fato, ele alcance uma, uma potencialidade maior, eu acho que um, um pouco do que eu comentei agora há pouco, né? mas o... o, o é, a gente, net, é, falando um pouco de futuro, por exemplo, a NetArt, que a gente, muitos de nós nos debruçamos ali no 98, 99, 2000, 2001. Né? É, é, é, Gilberto Prado, eu, Gisele Weigman, é, logo depois veio o Fernando Velasquez, a Denise Agassi. Né? Esses trabalhos estão todos obsoletos e precisando de cuidado precisando de uma manutenção eles estão para eles acontecerem hoje que, que é, é, trabalhos que utilizavam Shockwave Flash 3.0 né ou utilizavam o, o, o Mosaic como browser ou utilizavam Netscape Communicator né? É, eles eles eles estão é, jogados ali vou usar um, um termo ridículo mas as traças né as traças da tecnologia e, e isso deveria fazer parte da memória dos museus os museus deveriam estar interessados em, em, em pensar nessa nessa nesse passado recente né todos nós me, a gente me, me, me... Eu, eu acho que é bem mais fácil preservar isso do que, sei lá, você preservar estátuas de. Sabe? É, a tecnologia está aqui, não é, não é tecnologia de ir para a lua, né, cara? Uma coisa que mas por isso que eu que eu questiono muito essa questão da futurologia porque é pensar para frente sem pensar o que está sendo feito com o futuro que foi ontem o futuro que é hoje que está sendo que está sendo construído hoje, né? Sim. E essa ideia do, do da netchat, por exemplo, ela se, voltou a ser um, um debate interessante na, na pandemia, mas ele ela ela só só na sua superfície, né? É, não, só para fechar a, a, a, O problema um, do, um dos paradigmas disso É que é, eu, por exemplo Eu pago domínios de trabalhos Que estão Que eu tive que pagar o domínio, criar o domínio Por exemplo, e o tag.org E o tag.net né? é, Você tem que eu manter isso correto. Eu tenho que manter, eu pago todo ano Isso, eu estou pagando há 20 anos Esses domínios, por um dia Isso talvez seja é recuperado porque há alguns anos ele já não funcionam mais, né? Isso é uma é um ao invés de falar de fazer uma uma fazer uma aposta um pouco eufórica nesse futuro eu tô eu tô eu tô um pouco é, nostálgico com com esse futuro é, recente esse futuro que já é passado e que é desprezado como tal acho que eu fico muito com aquela ideia do Benjamin do anjo do anjo da história quando ele fala do do anjo Polclé, né? que ele caminha de costas né? em direção ao futuro, em direção ao progresso e só vê ruínas. Né? Essa essa imagem do anjo da história do, do que o Walter Benjamin é, menciona falando do, do Polclé né? é é um ela é muito potente até hoje ela nos serve assim é um anjo que atravessa a história é, de costas, né? De costas pro futuro e olhando para o passado. E ele só vê ruína. Né? Então é um trágico também. <risos> Cara, papos, eu adoro papos filosóficos. Eu ficaria mais umas duas horas aqui com você, Lucas. Cara, Deus, só... é isso, a gente faz uma hora só. Eu vou terminar aqui, na verdade, com uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Também filo... não, não é tão filosófica, é mais prática, né? que é a seguinte, cara, nesse período inteiro aí de arte fora do museu, já são mais de 10 anos, que a gente vem falando com vários artistas dos mais variados tipos e, e de currículos bem diferentes e experiências diferentes de anos, de décadas, alguns outros de poucos meses, e todo mundo tem alguma história de como que a arte é, a arte que a pessoa faz transforma a vida de alguém. É... Então, uma frase que eu, que eu sempre uso aqui é uma frase do Werner Herzog, né, que ele diz que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda. E eu acho que com arte urbana, especificamente, a gente consegue ver isso de formas concretas, literal ou não, é, na, na cidade, né, de como uma intervenção muda a paisagem, mas não muda só a paisagem, muda tudo, tudo em todo em entorno, como as pessoas lidam com aquilo. E você, enquanto artista, <risos> eu queria que você me, me falasse de alguma obra sua, não precisa nem ser no espaço público, mas se for é até mais legal, mas que afetou a vida de alguém e você teve esse, esse retorno de alguém, sabe? De falar assim, puta, Lucas, aquele trabalho seu me fez ver o mundo de outra forma, sabe? É, se você tem algum relato, assim, talvez você tenha vários, né? mas algum que te venha à mente agora de, de bate-pronto, assim. Pronto mesmo, hein, Felipe? Essa, essa pega porque ela, ela, ela envolve um teor, um nível de presunção, né? É, de que o que eu fiz afeta de fato o outro, né? E um pequeno relato disso já me seria muito, muito valioso, assim. É, mas para eu não para eu não ficar no campo da presunção de que, me colocando nessa posição de um artista que, que afeta os outros e que muda o curso, como os filmes do Herzog me afetam, né? é, de fato, é, muitos mudaram minha noção de cinema, minha noção de documentário, né? esse filme que eu estou fazendo agora, o Lavra, ele tem eu busco muito uma visão rezoguiana da forma, da estrutura como ele aborda as pessoas e, e a realidade, né? É, eu vou responder de outra forma, porque eu, eu acho que seria um pouco presunçoso de dizer, olha, aquele trabalho lá, o Love ah, Story... Só tô, né? Deixa eu, eu só... De deixa eu, assim. Desculpa te interromper, mas eu vou, eu vou com a Bianca, que ela falou que não é presunção, não, que afeta sim. Então, fica, <risos> fica tranquilo. Bianca Tênis. É, mas o, o, o, essa. É, poderia achar assim, que, que multidão, eu lembro quando eu apresentei a multidão no Vale do Angabaú, tem uma entrevista com uma pessoa que ele dizia assim é, Olha, eu nunca senti isso, porque a gente está ali junto, aí vê que o outro está junto com a gente, e, é, e a gente está sabendo que aquilo é para um vídeo, é uma gravação, mas a gente se empolga e... Ou seja, é uma pessoa que talvez tivesse tido experiências é, assim, oceânicas, no termo que Freud usa no, no, no, no mal-estar na civilização, uma experiência oceânica né, de transbordamento, né, que as pessoas têm num, num, num culto religioso ou num grande show, né, mas que estarem ali fazendo parte de uma encenação de uma, de uma multidão, mudou. A vida dessa pessoa eu Lembrei, sim, essa pessoa Que eu gravei um depoimento Ela estava, é, de fato ó, é, Tocada por isso Mas o que eu ia responder É que eu faço muitas curadorias Muitos projetos que eu insisto muito Em continuar fazendo Porque eu muitas vezes Penso que, que eu, é, em fazer projetos Que eu gostaria que fizessem E me convidassem E que eu sei que esses projetos deu oportunidade para muita gente de fazerem projetos que elas queriam fazer. Tá? Então, eu me orgulho muito disso, de ter feito algumas curadorias que podem até ser, eu poderia com alguma presunção também, considerar algumas curadorias como projetos de arte. É, arte como curadoria, curadoria como arte. O artista, curador, o curador como artista, que isso é uma confluência que eu acredito. Né? Eu, Velasquez. Fernando Velasco, meu parceiro em curadorias, a gente discute muito isso. Né? E, e essas, essas, esses projetos, essas exposições, esses, né, como o ArtMove, como o ou como a VXLab, é, como Multitude, no SESC Pompeia, eles viabilizaram obras que eu acho que mudou um pouco a vida de alguns artistas. E isso dá para falar com todo orgulho. Né? E eu quero continuar fazendo isso. Né, dando oportunidades, coletivizando. Lucas, só para encerrar, eu vou falar aqui ó. O Ren a Renata tá falando parabéns, querido. Você é 10. É, e aí? Eu só, para finalizar. Eu não consigo forma... acompanhar isso cara. É, mas eu leio aqui, eu sou meio boomer também. A galera vai me chamar de cringe aqui, é a palavra do momento. <risos> é, deixa, eu, deixa eu ver se eu acho aqui. Caramba, bicho, cadê? Ah, meu Deus do céu! Calma aí, calma aí que estava aqui perto. Calma aí, que era para encerrar, só porque eu ia encerrar com uma frase. Uhum. Deixa eu ver aqui. Caramba. Não é meu, juro que eu não tô. Pera. Não, é uma frase que alguém escreveu aqui. É... A Bianca que escreveu, eu, lembro, eu achei aqui. ó. A arte do Lucas é, inspira diversos outros artistas da mesma área, mudou minha vida também, e de muitos artistas tenho certeza... Lucas, com essa frase eu vou dizer que também é, me inspira, acho que o seu trabalho é muito legal. É, estou aberto para colaborações, Eu, Quer dizer, se você estiver aberto para colaborações, eu sou o primeiro da fila aí, cara. Eu sou desses artistas frustrados um pouco. Faço coisas aqui, não mostro para ninguém e tal, mas adoraria participar de ideias e tal. Como curadoria a gente faz algumas coisas, né? Isso que você falou de curadoria é muito legal também, que você acaba também mudando, né? Você, esse olhar crítico para as coisas. O processo de escolha já é um processo artístico também. Mas, cara, brigadão pela participação. Agora que eu sei que você é meu vizinho, ótimo, daqui a pouco, dando, dando alguns dias de imunização, para tomar um café aí pela região. Mas ah, brigadão mesmo, Lucas. Você. Obrigado você, Felipe. A arte fora do museu é genial. Longa vida a arte fora do museu. É, Bianca, obrigado pela, pela, é, pela frase. Né? Não vou esquecer dela. E você me inspira também Uma turma incrível aqui João Aires, Leandro Lima Entrando é, Vi Léo Sante, Lucas Guervilla Lorival Coquinha. É, incrível, uma turma bacana Prazer Am Grandes amigos, parceiros de tudo aí Parceiro daqui é um também, bom. meu amigo Lucas, tamo junto, é cara Brigadão é mesmo, a gente vai se falando por aqui Por aqui não, Obrigado. por WhatsApp um Troca, valeu. valeu, cara, tchau, tchau Tchau.